Tem uma maneira mais fácil de perdoar alguém? Existem algumas dicas que podem me ajudar nisso? Obrigado por ter dado play, eu me chamo Guilherme Burjá e eu estou aqui para ensinar você como experimentar o amor de Deus e a vida plena que Jesus te prometeu. No episódio de hoje vamos descobrir quais os três elementos facilitadores para perdoar ou ser perdoado por alguém. Aproveita agora e não esquece de dar um like nesse vídeo. Não custa nada para você e ajuda de monte, ajuda de montão a gente por aqui. E se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve. O perdão é a mensagem central do evangelho. Até porque a mensagem que nós pregamos é sobre Jesus Cristo morto, ressuscitado para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Essa é a nossa mensagem. Mas tem gente que não consegue experimentar uma vida de paz por conta da falta de perdão. Isso, porque não consegue perdoar e também não consegue ser perdoado. Então a gente precisa ser perdoada, dar o perdão e dar o perdão para outra pessoa. E talvez perdoar a si mesma. Mas não sabe o caminho para isso. Talvez isso seja o seu caso ou de alguém bem próximo a você. E se for, esse vídeo vai te ajudar e muito a resolver essa questão. Vou te contar agora o que é necessário para perdoar ou ser perdoado. Se você usar estes três elementos bíblicos, eles irão te ajudar a abrir o caminho para que o perdão flua livremente e provoque aí na sua vida libertação e paz. O primeiro elemento que você precisa conhecer e que já pode pôr em prática é o diálogo. Leia comigo o texto de Isaías 1,18. Venha, vamos resolver este assunto. Vamos conversar, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora não sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Diz aí Isaías 1,18. Neste texto há uma palavra-chave, diálogo. Não há possibilidade de perdoar ou ser perdoado se não houver também disposição para conversar. O diálogo é necessário porque nem sempre o que vemos ou ouvimos é de fato a verdade. É preciso dar a oportunidade para outra pessoa falar o que realmente aconteceu segundo a ótica dela. E é importante separar os sentimentos provocados e encarar com os olhos de outra pessoa o problema. Há um ditado espanhol que eu gosto muito, calçar o sapato do outro, até para saber onde realmente aperta. Isso quer dizer que é preciso olhar com os olhos do outro tudo aquilo que aconteceu. E o diálogo é o meio para que isso seja feito. A Bíblia afirma que existe da parte de Deus um desejo de conversar e, mesmo ele sabendo dos fatos e das intenções, ele nos chama para um diálogo porque quer ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Agora, dê muita atenção para o segundo elemento facilitador do perdão. O segundo elemento que você precisa conhecer e pôr em ação o quanto antes é o arrependimento. Olha só o que Jesus diz. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o e se ele se arrepender, perdoe-o. Por mesmo que ele peque contra você sete vezes por dia e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Isso está lá em Lucas capítulo 17, do verso 3 ao verso 4. Eu percebi aí uma risadinha aí no seu. No seu... Daqui deu para deu ver uma risadinha sua aí enquanto esse texto estava sendo lido. Bom, nesse texto tem duas palavras-chave e eu gostaria de conversar com você sobre elas. A primeira palavra-chave é repreensão. E repreensão não é bronca, até porque nenhuma conversa vai fluir bem se você já chegar com os dois pés no peito da pessoa. Repreender nem é a melhor palavra aqui nessa tradução. Eu trocaria por admoestar, que é mais... Suave. Repreender ou Admoestar é dizer ao irmão que ele errou, e isso deve ser feito amigavelmente e com interesse sincero de ensinar algo bom a outra pessoa. Admoestar é ensinar um caminho para que ele não ergue novamente isso, só é possível se houver diálogo amoroso, e não aos berros e socos, ok? Há uma outra palavra aqui que é chave, e talvez seja a palavra mais importante desse texto, arrependimento. Mas eu vou te explicar aqui rapidamente a diferença entre arrependimento e remorso, porque eu sei que existe uma confusão sobre essas duas palavras, elas se misturam e parecem ser iguais, mas elas não são. Tem muita gente que confunde e confunde muito isso aí. E arrependimento, o que é arrependimento? Arrependimento é um sentimento profundo de que não deveria ter feito aquilo. E se pudesse voltar no tempo, não teria feito o que fez. Enquanto que remorso é a vergonha de ter sido descoberto pelo que fez. Mas se fosse possível, voltar no tempo faria a mesma coisa, só que tomaria um pouco mais de cuidado para não ser e como a gente vai saber se a pessoa está arrependida ou apenas está com remorso? Com o tempo. O tempo mostrará os frutos. O arrependido vai voltar a errar. Assim como também o que só tem remorso. Essas duas pessoas vão voltar a errar. Mas o arrependido, pela minha experiência, se comporta de forma diferente. Com o tempo, ele manterá os laços de amizade. E muitas vezes, ao voltar a errar, nem vai esperar o outro falar alguma coisa, ele mesmo antecipa a conversa e pede perdão. Enquanto o que só teve remorso, tem atitudes bem diferentes. Ele se afasta, evita manter o contato, se comporta como quem foi injustiçado e quer o tempo todo a reparação, a justiça e quer que também outras pessoas sofram o que ele sofreu, segundo ele, na medida que ele acha que sentiu o por ter sido admoestado, repreendido. É batata, isso é incrível como isso acontece e repete uma e muitas outras vezes. Posso dizer para você assim, de experiência, o que eu tô te dizendo é o puro suco de verdade. Bom, mas agora eu, eu vou te mostrar o terceiro elemento facilitador. E olha só, ele é crucial para você entender como funciona o processo de perdão do ponto de vista de Deus. A reciprocidade é o terceiro elemento facilitador no processo de perdoar. Reciprocidade significa dar ao outro aquilo que você recebeu. Aqui no caso é dar ao outro aquilo que recebemos de Deus reciprocidade é a base que sustenta a nossa relação com Deus e com os nossos irmãos veja o que o texto de Mateus Capítulo 6 no verso 14 e 15 diz seu pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês mas se vocês se recusarem a perdoar os outros seu pai não perdoará seus pecados reciprocidade é é uma exigência de Deus para a manutenção da comunhão. Você não tem o direito de não perdoar alguém. Eu sei, é forte, mas é sério. Porque você não tem o direito de ferir a comunhão de Deus. Esta é a razão. Essa passagem nos mostra que se queremos receber o perdão de Deus, também devemos estar dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem. Você vai cometer muitos erros na sua vida, eu vou cometer muitos erros na minha vida. Você vai ferir pessoas e seus erros vão atrapalhar a comunhão entre você e Deus e de outras pessoas com Deus. Não se esqueça disso por um segundo sequer. O perdão é uma dádiva que recebemos da parte de Deus para que todos nós estejamos unidos em uma só fé em um só propósito, debaixo de um mesmo espírito, debaixo de um mesmo batismo. Temos o dever de distribuir o perdão da mesma forma que recebemos de Deus. Nós não temos outra alternativa. Temos que perdoar as pessoas. É um imperativo bíblico. Perdoar é uma ordem da parte de Deus. Queira você goste disso ou não tem que perdoar não dá para ficar o tempo todo pedindo perdão a deus para voltar a ter comunhão com ele e ao mesmo tempo negando perdão ao teu irmão que deseja voltar a ter comunhão com você isso não é só incoerente é também muito perigoso não há uma relação sadia com deus se você não tem uma relação sadia com seu irmão em outras palavras Nada na sua relação com Deus será autêntica se você não está bem com o seu irmão. Um ambiente de perdão, segundo Paulo, é um ambiente onde há atos sinceros de misericórdia, de bondade e de perdão. Em alguns lugares onde reinam essas atitudes, é possível ter o um diálogo, o arrependimento e a reciprocidade de maneira mais fácil e natural, tornando o perdão um ato mais tranquilo e menos doloroso de se fazer. Bom, isso tudo vai depender de nós e você pode começar a experimentar isso agora mesmo. Aqui te indico dois vídeos importantes sobre o perdão. Tá aqui. Aliás, tem uma playlist sobre o tema. Confere aqui agora mesmo.